Gente, olha só, uma moradora aqui de Três Lagoas, ela teve ferimento nos braços após, segundo ela, ser atacada por uma capivara na Lagoa Maior. Uma moradora de Três Lagoas usou as redes sociais para alertar a população sobre a possibilidade das pessoas se machucarem ao tentar passar as mãos nas capivaras que habitam a Lagoa Maior. A internauta postou o seguinte comentário. Acredito que muitos talvez me critiquem pela minha atitude, mas estou postando só para alertar a população de Três Lagoas de um fato que aconteceu domingo na Lagoa Maior. Ela contou que estava passeando pela lagoa quando resolveu passar a mão em uma capivara capivara que teria dado uma cabeçada nela. A internauta diz que a capivara derrubou e provocou um corte em seu braço. Ela contou ainda que a sorte foi um rapaz que chutou o animal e somente assim a capivara saiu de cima dela. A internauta diz que passou pelo médico e levou alguns pontos no braço. Ela relatou estar bem e que tomou os medicamentos que foram prescritos. A moradora disse não querer aterrorizar ninguém com a divulgação do ocorrido, mas que apenas fez a publicação para alertar a população. A reportagem tentou falar com a internauta, mas até o fechamento da reportagem não havia conseguido. Diante da situação, nossa equipe conversou com o biólogo da Secretaria do Meio Ambiente, Flávio Fardim. Ele disse que isso não é comum acontecer. É, o que a gente observa é que nunca houve um caso desse registrado na Lagoa Maior, né? É, nós temos ali funcionários que, que estão o dia inteiro ali, dando manutenção, limpando, roçando a grama, né? E nunca houve é, nenhuma ação desse tipo, né? De, por parte dos animais. Então, como a munícipe mesmo relatou, ela se aproximou do animal para passar a mão nele, né? E o animal veio para cima dela. Né? Então, a orientação que a gente dá é que o, não se aproxime dos animais, seja as capivaras, seja as aves que tem lá, tem arara, tem as aves aquáticas. Então, Visualizou um animal, foi lá, faz a foto, sem se aproximar tanto dele, nem querer tocar o animal. né? A gente não sabe qual é a reação desse animal, se ele vai defender o grupo, que possivelmente foi a reação dessa capivara, ou defender o grupo, ou era é uma fêmea que estava ali com o filhote próximo, né? às vezes ela não estava vendo, mas o filhote estava lá com o bando. Então, esses animais ele tem essa a reação de proteção. Então, às vezes as pessoas postam é, fotos tocando os animais na lagoa, né? o que não é certo, né? porque a gente não sabe a reação que esses animais podem ter. Constantemente, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente realiza o monitoramento dos animais que habitam a lagoa. A Lagoa Maior já chegou a ter mais de 180 capivaras. Hoje está na casa dos 90. É, a gente faz o monitoramento mensal das capivaras e a gente tem ali hoje mais ou menos em torno de 90 animais. Né? Então a gente faz esse monitoramento para justamente saber se é necessário a gente remover parte deles. Então, é, em anos anteriores, a gente fez um trabalho de translocação, ou seja, nós temos uma autorização do IBAMA especial para a Lagoa Maior, né, para a gente fazer a retirada de parte dos animais, ou seja... A gente pega alguns grupos específicos ali de capivaras e leva até o Parque do Pombo, que é um local que tem ocorrência desses animais. O professor de zoologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, José Ragusa Neto, diz que as capivaras não atacam as pessoas. As capivaras, assim, em primeiro lugar, elas são roedores, né? ou seja, são parentes dos ratos, seriam um roedor gigante, é o maior que existe, então para nós é um privilégio ter... Tão próximo, o maior de todos do planeta. É. E as capivaras, em particular, como roedores, são herbívoras. Ou seja, a única grande preocupação que uma capivara tem na vida é procurar capim para comer. Tá certo? Então, é um animal completamente inofensivo. E as capivaras, elas têm também uma, um modo de vida muito interessante. Elas são muito sociais. As capivaras vivem em grupos familiares e eles se ajudam muito. Né? Os membros das famílias se ajudam muito. Inclusive, elas têm uma coisa muito bonita, que é o sistema de creche. Ou seja, irmãs, primas cuidam dos filhos umas das outras. Tá certo? Ou seja, elas têm uma ação muito coletiva, a sua forma de viver. O professor explica em qual hipótese a capivara pode ferir alguém. Agora, se você encurralar demais, existe o problema dela tentar se defender. Né? O que acontece às vezes na lagoa e que é proibido é passear com o cachorro solto e o cachorro resolve, alguns por ingenuidade, ir brincar e outros, por agressividade, ir atacar as capivaras. E elas primeiro fogem, mas depois, se esse recurso não for suficiente, elas tentam se defender. Mas isso é o último recurso que elas usam. A fuga é o primeiro e o que mais dá certo.